consegue esses mesmos mecanismos capitalistas. Eu vou até comentar isso agora na próxima coisa que eu vou discutir um pouco, que é o conceito de antropoceno, né? É, Por quê? O impacto que os seres humanos, né, é, a partir dessa ascensão do capitalismo, mas o impacto que os seres humanos, a humanidade, tem sobre o sistema Terra é tão grande que alguns cientistas defendem que existe uma nova época geológica que é o antropoceno que teria né antropo vem de homem né de humanidade que teria o ser humano como principal agente de transformação né? geológico basicamente só para entrar explicar isso um pouco né os períodos e épocas geológicas, elas são essa datação que classifica os estratos geológicos mesmo. Isso tem a ver com uma série de dados relativos às rochas, à composição do solo, aos fósseis que existem. E aí você consegue chegar nessas conclusões aqui, de que, sei lá, há 600 milhões de anos, começou a aparecer os invertebrados. Aí há 300 milhões de anos, você tem anfíbios. E aí o ser humano aparece, é, quer ver aqui, <risos> a partir de um milhão de anos, né, novato aqui no rolê, é, e você tem uma série de épocas históricas, né? Esse daqui nem está totalmente atualizado, o que existe acordo da comunidade científica é que estamos no Holoceno, está aqui no canto superior, mas vocês veem que tem muita divisão, né? É de vários tipos de eras, épocas, períodos, eras, períodos e épocas, na verdade. E quem define esse sistema, né, tá colocado aí, é realmente a comunidade científica da área de, da área de geologia, né? Essa é a tabela stati, estratigráfica internacional que aparece, que coloca esses vários, várias épocas e várias eras históricas, né, a partir de uma série de de é, é, pesquisa mesmo é, empírica de dados, né? Eu tô colocando tudo isso porque é, é muito importante que o antropoceno comece a ser discutido é, nesse contexto, porque é um reconhecimento a partir de dados muito importantes e profundos de, do grau de, de estrago que a gente já tá fazendo na Terra, né? Um, o, o antropoceno, assim, se diferenciaria uh, dos outros, das outras épocas históricas, porque o ser humano seria esse principal fator de transformação geológica. Aí tem alguns uh, exemplos aqui que eu achei legal, que o jornal Estado de Minas trouxe né, para essa discussão do antropoceno. É, por exemplo, essa coisa do pólen de milho, né? Até, acho que a Pô falou que, é, é na verdade, o milho se originou na América do Norte, mas, enfim, há, há seis mil anos atrás já estava na América Latina, mas no ano de 1600, é, ela começou a aparecer em incendimentos marinhos na Europa. Né? Então, isso já mostra que a colonização já está já tá se mostrando né? geologicamente, já está encrustada é, ali em pedra, a atividade nuclear também, então radiação em sedimentos marinhos e o uso de combustíveis fósseis, o aumento de dióxido de carbono, que embora seja uma coisa de grande impacto, é mais difícil constatar em sedimentos da terra, porque o antropoceno é um conceito é, das ciências da terra mesmo, da geologia, então o, os critérios são sempre critérios em relação a como as rochas, os solos, são afetados. Uh, por isso que eu pergunto aqui se já é, né, oficialmente uma época geológica e coloco que não, não é uh, porque existe uma série de aspectos técnicos, né, então é uma coisa que ainda está sendo debatida uh, mas existe um grupo de trabalho debatendo isso, né, uma parte da comunidade científica já está debatendo isso e eu acho que isso é importante eu acho que isso já mostra que existe, né, uma, um, um debate vivo sobre esses impactos. Aí é, tem alguns problemas, algumas dificuldades ainda para dizer que o antropoceno é essa nova é, época geológica. Primeiro, porque tem uma certa dificuldade de definir quando esse antropoceno começaria. Existem muitas marcas geológicas da chegada dos europeus à América, nessa né? expansão do mundo, que foi, por exemplo, aquele exemplo do pólo de milho, que, que já está em sedimentos na Europa, então é uma das possibilidades, de dizer que o antropoceno chegou com uh, a colonização das Américas. Também pode dizer que começou com a Revolução Industrial, porque com a Revolução Industrial é, o, os níveis de dióxido de carbono né, é, estouraram, e isso também afeta a terra de forma muito profunda. E uma terceira opção seria dizer que o antropoceno começaria com o início do uso de armas e energia nuclear, mais ou menos no meio do século XX, porque também é um impacto bem violento sobre o sistema Terra. Então, são algumas possibilidades dessa tentativa de estabelecer uma fronteira ali. Então, não, a partir daqui, realmente, o ser humano foi longe demais, né? E começou a afetar como um todo o, o planeta. É, mas eu trouxe também essa opção porque existem al é, alguns teóricos que vão defender que a gente não deveria falar de antropoceno, mas de capitaloceno. Uh, não, não entendendo que é a humanidade que está afetando né, o sistema Terra, uh, mas o, o capitalismo. Né? Então, chamaria de da época, uma época geológica do capitalismo. Uh, qualquer uma daquelas datas que eu falei, seja quando a gente fala da colonização ou, da, ou do uso de energia nuclear ou do, da Revolução Industrial, a gente percebe isso. Não é? O ser humano existe há muito mais tempo do que a colonização das Américas mas que você só começa a ter um impacto tão intenso assim quando você tem essa, essa ação ligada né, à colonização, industrialização, desenvolvimentismo, ou seja, quando você tem ali o início do capitalismo. Então, tem essa ideia de que talvez seja melhor, ao invés de falar...